E o JF Vôlei, em parceria com o projeto ONG Solidária, abriu aulas de vôlei para crianças e adolescentes no ecocentro social Vila dos Sonhos, em Santana do Deserto, que fica na zona da Mata Mineira. É a primeira ação do clube em outra cidade. Gerar oportunidades e transformar a vida de crianças e adolescentes através do esporte. Esse é o objetivo do JF Vôlei, em conjunto com a ONG Solidária, ao levar aulas de vôlei ao ecocentro social Vila dos Sonhos, em Santana do Deserto, na Zona da Mata. A adesão foi imediata. 30 jovens já estão no projeto. Quando eu tinha a idade desse pessoal, 11 anos, eu comecei a fazer vôlei. Só que aqui não tinha. Então eu tinha que estar sempre que me deslocando para outras cidades, para poder querer um futuro, querer é, essa vida atlética. O esporte ele vai muito além da diversão. A gente consegue... É planejar uma vida, planejar um futuro através disso, é isso que a gente quer. Vem, faz o vôlei, faz o esporte, porque a gente é, faz amizades, a gente não é necessariamente aprender a jogar, é toda uma conexão que a gente tem é, com todo mundo. É isso que a gente quer, as crianças vindo, felizes e fazer o que a gente gosta mesmo. A parceria da ONG Solidária com a cidade de Juiz de Fora não é recente, mas com o JF Vôlei havia o desejo há algum tempo. A pandemia atrasou os planos, mas em setembro deste ano, enfim, saiu o projeto. O primeiro programa de vôlei na história de Santana do Deserto. Para todos nós da Onda Solidária é uma alegria, uma honra, um prazer enorme estar retomando as atividades com as crianças e jovens seguindo um protocolo de segurança muito bem apurado, que foi trabalhado, estudado, pesquisado, junto com outras organizações de esporte, educação e cidadania, a nível internacional. Desde o início, nas conversas aqui com o Ricardo, esteve teve o desejo de, de ter esse núcleo, que aí é também um objetivo do JF Vôlei, de poder levar a prática do vôleibol, as crianças que não têm acesso a essa modalidade. Quem nunca sonhou em ser um atleta? Quem nunca sonhou receber uma medalha nas Olimpíadas. O esporte, sem dúvida, é uma grande ferramenta de inserção social. Praticar não é só cuidar da saúde do corpo, mas também da mente. E pode fazer toda a diferença no futuro de uma criança. tem uma frase que ser atleta é ir muito além de uma vitória ou derrota. Então, o esporte tem uma importância muito grande para mim e a gente pode ver que, aos poucos, as meninas, as mulheres, estão ganhando seu espaço no mundo esportivo. É, teve aí a última Olimpíadas que a gente pode ver mulheres dominando os pódios e sendo reconhecida pelo que elas fazem de melhor, por, por seus grandes feitos. Então, eu levo isso como uma inspiração. Muito bacana. E esse estímulo é fundamental, né? Seja para descobrir talentos, proporcionar saúde ou então ocupar o tempo de tantos jovens com a disciplina que o esporte.